No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer a aula para trabalhar a parte de fora das suas panturrilhas. Vamos lá! A primeira coisa que você vai fazer é ficar com os pés paralelos à largura do seu quadril. Posicione os seus pés aí paralelos à largura do quadril. Isso! Agora você vai fazer o seguinte ó, vai voltar Ambos os dedos do pé, o dedão, tem que estar tá apontado um para o outro. O pé fica assim, você vai fazer esse movimento aqui. Você vai sentir essa região aqui, já tendo uma pressão maior. É isso que nós queremos. E você tem que ficar na ponta dos dedos do pé e voltar ponta dos dedos do pé e voltar, fazendo esse movimento. É normal o seu pé automaticamente voltando à posição anatômica, natural que você fica. Não, aí você volta, trava e sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Professor, tem uma contagem para fazer esse tipo de atividade? Não, não tem uma contagem. Você tem que começar a sentir aquela ardência na região das suas panturrilhas, que essa ardência vai se propagando, aí ela vai vir para a parte de trás da sua coxa e depois vai chegar até o glúteo. É normal isso daí. Você tem que sentir essa ardência, significa que você está trabalhando. Não existe uma contagem de 3 de 10, 4 de 10, 4... Não! Não pensa nisso. Se você conseguiu ficar nessa posição subiu uma, duas, três, quatro, cinco vezes, está ótimo. Se você subiu 50 vezes, está ótimo. Vai do condicionamento físico de cada pessoa. Para isso, eu sempre falo, procure o um médico para ter autorização. Mas eu creio que você aprendeu a mais uma aula super simples e fácil com essa dica de treinamento para trabalhar a parte posterior de panturrilha, a parte que fica para fora das suas panturrilhas. Subiu, desceu, subiu, desceu, fazendo esse movimento você vai atingir seus objetivos. Não deixe de assistir os outros vídeos, muito obrigado, se inscreva no canal e se puder torne-se membro para ajudar esse projeto. Até nosso próximo encontro!